Pessoal, dá uma olhada só no cenário do próximo programa, programa 4, Fauna, Flora e Fogo, dia 10 de outubro, às 19 horas no sábado. Eu convido a todos para participar de Ciência e Cultura. Vamos brincar!